Na ciência brasileira, o entendimento de meritocracia passa, obrigatoriamente, pela compreensão de que as pessoas, os indivíduos, eles são completos. Todos eles têm o mesmo nível de potencialidade. E todos podem se desenvolver em toda a sua potencialidade sem depender de outros apoios. Ou seja, é uma visão de desigualdade social sem esclarecer que as pessoas são desiguais. São desiguais sob o ponto de vista físico, são desiguais sobre o ponto de vista social, sobre o espaço onde nasceram, sobre o diálogo que estabelecem com as pessoas com quem convivem, com a sua capacidade de acesso à informação e a conteúdos. Ora, imaginar que uma criança que com 10, 11 anos é obrigada a fazer corte, por exemplo, para fazer carvão, corte de árvore para fazer carvão, tem a mesma capacidade, a mesma potencialidade para se desenvolver do que uma criança com 10, 11 anos, tem qualidade de internet na sua casa, dialoga com seus professores, dialoga com seus amigos, e querer que essas pessoas tenham condições de chegar no mesmo nível de qualificação e de aprendizado isso é o que se chama meritocracia. A meritocracia, portanto, define que cada indivíduo depende exclusivamente de si, não depende do espaço onde vive para se realizar e para fazer tudo aquilo que precisaria fazer. E é nessa compreensão que boa parte das nossas universidades se organizou. A compreensão de que os professores, os alunos, são todos capazes de se articular, de avançar e, consequentemente, ter resultados favoráveis e positivos na sua formação histórica. Mas nós todos sabemos que as coisas não funcionam dessa maneira. Essa meritocracia é alguma coisa que estimula a visão produtivista. Qual é a visão produtivista? É aquela visão de que eu tenho que produzir, produzir, produzir, eu tenho que escrever artigos, eu tenho que pôr meus alunos para produzirem artigos e assinar junto com eles, às vezes até sem eu mesmo assinar, sem eu mesmo ter ajudado a, pre a preparar. Os alunos preparam, eu ponho o meu nome, e o que me interessa é que isso vá para o meu currículo, porque vai me dar a condição de mérito, vai me dar uma visão produtivista. Essa não é a realidade. E talvez tenha sido por isso que o Moro aquele ex-juiz e ex-secretário nacional de segurança pública como ministro, talvez por isso é que ele usou um texto escrito por uma, mina, por uma menina que trabalhava com ele, que foi sua aluna, e que veio a público agora confessar que fez plágio, que copiou trechos desse texto de outra publicação, porque, na verdade, nessa ânsia de produzir, de fazer, de publicar, as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa. E o Moro se submeteu a publicar alguma coisa que ele não escreveu, que essa sua aluna fez, para que ele tenha o seu nome ampliado em qualidade e disponibilidade de currículo no Lattes. É alguma coisa que não tem qualificação, porque não é, ele não é o único. Há muita gente que, em função dessa visão meritocrática e dessa visão produtivista, põe alunos para produzir conteúdos e depois assina sem nunca ter participado das discussões ou ter participado da elaboração de texto. Mas isso se refletiu também no ministério do presidente Jair Bolsonaro. Não apenas através do Moro, mas nós tivemos, através do Ministério da Educação, alguns nomes de ministros, nós já tivemos três ministros da educação em pouco mais do que um ano do governo, do governo Bolsonaro. O primeiro foi o Vélez Rodrigues, aquele senhor que é colombiano, que não fala o um português claro, porque ainda tem sotaque é, da língua estrangeira, de onde ele é, veio, e que fazia exigências terríveis entre elas exigia que se tocasse o hino nacional e, ao final, lia-se um texto com símbolos da campanha, e textos da campanha do presidente Jair Bolsonaro durante o seu processo eleitoral. Uma coisa que não tem o um mínimo sentido, completamente extravagante. Esse senhor fez barbaridades no Ministério da Educação e, em seguida, foi obrigado a se retirar e o presidente Bolsonaro colocou, então, um outro, que também, com muitas dificuldades, chegou a ser ministro e também falsificou o seu currículo. Disse que o currículo tinha determinados conteúdos, que depois foi se descobrir que não existiam. Não existiam aquela, aqueles conteúdos que ele lá expressou, que foi o ministro Weintraub. o um homem complicado, cheio de problemas, e que acabou precisando sair do Brasil foi para os Estados Unidos, sem autorização, entrou em atrito com todo mundo, inclusive com os chineses, e com isso, então, criou tantos problemas na área da educação brasileira. E agora, mais recentemente, indica um novo ministro da Educação. Esse ministro da Educação atual, Carlos Decotelli, de aparece dizendo que tinha doutorado feito na Universidade de Rosário da Argentina o reitor da Universidade de Rosário, teve que vir a público para dizer se o senhor não defendeu sua tese de doutorado. Portanto, ele não tem o doutorado defendido na Argentina. E ele, pior, disse que tinha pós-doutorado. Ora, quem não tem doutorado, não tem pós-doutorado. Diz que tem pós-doutorado feito na Alemanha. E agora vai se descobrir que ele não tem pós-doutorado também na Alemanha. Essa é a trempa que o presidente Jair Bolsonaro tem colocado no Ministério da Educação. E no Ministério da Educação, que tem como visão aquilo que é definido pela CAPS, que é definido pelo CNPq, como o objetivo principal de construção da meritocracia, do produtivismo. Por isso, meus amigos, nós precisamos refletir sobre se convém continuarmos a, a nossa trajetória de educação por esse caminho. Temos que fortalecer a ideia de que os trabalhadores, os mais simples, precisam ter oportunidade. A educação tem que ser para todos, não como dizia o Vélez, a educação tem que ser só para alguns. O curso universitário só deve ser para aqueles que têm méritos. Ora, como? Méritos. Se você pega uma criança que não tem formação, que vai disputar com aquela que tem uma formação, mais adequada, que tem uma escola de melhor qualidade, claro que vai sair perdendo. E assim não é possível pensarmos num futuro para o país, levando em conta a importância dessas pessoas extraordinárias. Que muitas vezes não tiveram oportunidade, não tiveram a possibilidade de crescer como seres humanos. E aí, evidentemente, que vão ser acusadas de pessoas que não têm méritos, pessoas que não têm produtividade. Essa visão tem que ser modificada. E ela pode ser modificada, e deve ser modificada, inclusive para não estimular coisas como, por exemplo, a ministra Damares, que também se colocou como tendo curso de pós-graduação na área da educação, sem nunca ter feito curso de pós-graduação na área da educação. E assim como esse Decotelli, que acaba dizendo que tinha doutorado, quando, na verdade, lá na Universidade de Rosário, não se reconhece que ele tenha tido bem tenha feito doutorado. Essas visões de um governo catenga, caindo aos pedaços, que se coloca como o grande governo para o povo brasileiro, na verdade, demonstra que tem arrogância, não tem méritos, não tem qualidade de produção e precisa ser completamente removido das suas funções em função daquilo que não tem contribuído para fazer com que o Brasil tenha qualidade na sua formação e na sua, no seu Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem que ser formado por gente que tenha qualidade. Gente que tenha qualidade humana, gente que tenha qualidade e vontade de trabalhar, que tenha disponibilidade para pensar a educação sob o ponto de vista de inclusão social de fortalecimento daqueles que não tiveram oportunidade e que precisam ser estimulados, esses precisam ser estimulados. Então, meus amigos, essa ideia de meritocracia e de produtivismo, que é característico de um setor que tem uma visão positivista da educação, precisa ser vencida. E nós temos que vencer isso através do nosso estímulo à construção de relações sociais que sejam de respeito mútuo e, consequentemente, de fraternidade. Chamo a atenção de todos vocês para essas reflexões que devem nos aj ajudar, inclusive, a compreendermos que a universidade não é neutra. Não há neutralidade em ciência. Todos aqueles que agem, agem a partir da sua formação, da sua qualificação. E, portanto, a meritocracia tem feito com que o Brasil tenha profissionais, que não tem qualidade, mas que se dispõem a fazer qualquer coisa para ter um currículo mais consolidado, sob o ponto de vista uh, da visão látice. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, e vamos em frente, construir um país mais digno para todos.